Mas rato é que animalista. Também. Estamos, Larga, demônio! Ah, é mesmo, realmente. Eu lembrei de uma cena do James Bond e O vilão falou que, tipo. Eles tinham uma. Eles, tinham uma ilha. eles moravam numa casa numa ilha que era cheia de ratos, né? O que eles fizeram? Capturaram alguns ratos e botaram dentro de um, de um balde. E deixaram eles lá com fome. E aí, com o um tempo que eles estavam em três, os ratos começaram a se comer um ao outro. Até sobraram dois. Tá com o especial aí, com carregado? ali pegar é, eles pegaram esses dois ratos não, e soltaram mais um. Porque aí aqueles ratos, os ratos que sobrou não comiam mais pouco Agora o rato. Espera e solta o trono, Falta pouquinho, hein? Chegaram bem, meus queridos, que bom. Boa Joti. E aí boa. Yeah. Vai, yeah. Lá, vai, lá, oh, vai lá, deixa, vai deixa lá, o pick. Vai lá, vai lá. Deixa o nick, deixa o nick. A gente não bate mais, só o Nick. Só bate nos ratos. Não, não bate nem no rato não, tu vai. É que pode é é. é. acertar. Só esquiva vocês. Só pula aí, Recupera o é, aí. da puta. É, da puta. É, é boa. Boa. boa. boa. boa. boa. boa. Flip, flip aí, galera.